Então a ideia dessa comunidade é exatamente é, agregar pessoas em torno de um ideal comum. Qual é o ideal? Evolução, evolução espiritual, evolução emocional, desenvolver sua inteligência emocional, espiritual, né, mental, né, de forma que isso possa reverberar, é, isso possa reverberar no nível físico, né? É, então o objetivo da comunidade é, exata, é exatamente esse. A gente está é, agregando pessoas, nós temos um grupo fechado onde todo, todo dia as pessoas recebem um vídeo meu com um conteúdo especial, é, voltado para elevar a imunidade, voltado para é, trazer inspiração, para se conectar é, a questão da, da, da prosperidade também financeira, da prosperidade em todos os níveis, ou seja, aprender é, aprender a se cuidar a aprender a se cuidar melhor.